Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso chá, nosso décimo chá, tá, né? Nossa entrevistada de hoje tem 25 anos, é de Maringá, no Paraná. Seja muito bem-vinda, Eliade age Não é Liade. Oi, é. Lia. <risos> Tudo Boa noite. bem, Lia? Tudo. Estaria melhor se ainda estivesse no jogo, né? sim Bom, vamos descobrir o que, que aconteceu. Gente, antes de eu começar o papo com a Lia, já sabem o que vocês têm que fazer, né? Já deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal do VD, ativem o sininhos que vocês recebem o chá antes dos coleguinhas, quando eu posto lá, que o chá já vai para vocês primeiro. Lia, a sua trajetória foi uma trajetória muito, eu acho que foi muito marcante, assim. É, e acho que, assim, a gente precisa voltar para entender direitinho como estavam acontecendo as coisas na Calico, como que, você, como que foi chegar na fusão em tão menor quantidade, em termos de membro da tribo original, etc. Mas antes da gente fazer isso, é, você já, já tinha aparecido né, no mundo dos jogos, mas lá no Gangster, você não, não conhecia Sim. ainda o Survival. Então, é, conta pra gente como é que foi que você foi parar no Gangster e como que você descobriu o Survivor e como você acabou vindo parar no Survivor VD. É, eu conheci um menino numa festa. A gente ficou amigo e eu falei que eu gostava de reality show. E ele me colocou num grupo do WhatsApp e num grupo do Face. Do Face era pra jogar Ludo. Acho que você, acho que você tá lá também. Máfia do Ludo. Aí, nesse Máfia do Ludo eu conheci o Alisson e a Marcela, que a gente jogava junto. E a Marcela me chamou para o Gangster. Aí eu entrei em junho do ano passado, e desde, desde junho do ano passado eu fiquei lá, me apaixonei pelo jogo. E aí você entrou no Gangster, e do Gangster entrei você no gangster, descobriu o seu... É, na minha primeira rodada do Gangster, o Rainer falou para mim, do Survivor, falou que eu iria gostar muito, que iria me dar bem, que eu tinha que ir. Aí eu, ele me explicou como é que era mais ou menos, eu tentei acompanhar não conseguia aí quando eu entendi mais ou menos como é que era eu falava ai nunca que eu vou jogar esse jogo não não dá para mim e ele falava não mas eu falei não não dá não jogo nunca que eu vou jogar aí eu falava sempre a todo mundo nunca que eu vou jogar aí final do ano passado que eu vi a inscrição eu tava precisando de uma distração alguma coisa eu falei ah eu acho que eu vou aí eu tava pensando e o Rafa veio falar comigo falar ah, não sei o que daí eu peguei e me inscrevi muito bem você falou que você é fã de Survivor de reality. O Survivor, reality, você já conhecia ou não? Não, não conhecia o Survivor não. Só, só os brasileiros, mas os antigos da MTV. E você chegou a assistir alguma temporada, depois, antes, durante esse período aí ou, ou não? Não, eu assisti uma temporada antes, ano passado, é, mas eu não assisti o último capítulo ainda. Só assisti uma temporada e não assisti o último capítulo, que é o da versus Golias. Então, não temos spoiler para a Lia não descobrir quem ganha. É. Você já sabe quem ganha? Acho que... Não, já, já. Já me falaram. No ah. jogo, uma pessoa falando falando sobre isso e me contaram. <risos> spoiler. Falta o último episódio já sabe o spoiler. É, já sei o spoiler. Bom. Muito bem. E aí, o que, que você achou? O, o jogo foi dentro das suas expectativas? te tomou o tempo que você estava imaginando que fosse tomar? Como é que foi? Assim, foi melhor do que as minhas expectativas. É, eu não sabia se eu ia me dar bem no jogo, eu tinha, ficava pensando que eu não iria me dar bem, que eu ia ser FB, mas eu gostei muito. Nossa, superou total minhas expectativas. É, você foi longe, né? O jogo já tá agora caminhando para o final. E enfim. Mas é bem diferente do Gangster, né? É outra pegada. Bem... Né? Bem diferente, bem diferente. O tempo, né, que você perguntou, eu achei que iria me ocupar até mais. Assim, pelo que falavam. Eu achei meio leve, assim, o tempo que ocupa. Mas ocupou, assim, bastante. Eu acho que você é a primeira pessoa que fala isso. Que, que o que jogo ocupou menos do que você achou que ia ocupar. Eu não sei Normalmente... se é porque eu tava jogando muito, assim, porque hoje a é minha avó de manhã, né? Acordei cedo, aí a minha avó, ai, você tá bem, porque tem uns dias que... Que você não sai, que você fica no quarto muito tempo. Aí eu falei, ah, tá bem, vó. Tá tudo bem, é só survival. <risos> tá tudo bem. É, mas também eu acho que, em comparação com outras pessoas que nunca jogaram, você já chegou com uma noção mais clara do que, que era o jogo. Assim, né? Você já, sim, sim. já sabia mais do que, que era o jogo, né? E acaba que você não fica tão surpresa, né? Uhum. Eu tinha uma noção mais ou menos de como era e como funcionava. Muito bem. Lia, a sua frase de destaque do perfil foi a seguinte. Quero conhecer pessoas pessoal, me jogar e testar seus limites. Você acha que atingiu seus objetivos? Conheci pessoas sim, que eu conheci pessoas maravilhosas. Nossa, maravilhosa total. É, me joguei muito no jogo. E sobre superar limites? Eu superei bastante, mas faltou mais, acho que nas provas mesmo. Porque essa foi uma questão que eu sabia. Como eu vi mais ou menos como é que era a prova em Bali, eu ficava pensando, nossa, se eu fosse jogar isso, eu seria péssimo. E fui mesmo nas provas. Então, só nas provas que eu não consegui me superar, mas conhecer pessoas, me jogar, eu me joguei real no jogo. A, isso a gente eu consegui. nem reparou um pouco. A gente achou Imagina. que a estava tá saindo nas provas. A gente nem reclama é vocês estavam muito É o nosso mal. jeitinho, é o nosso jeitinho. <risos> o que que acontecia, Lia? Não funcionava mesmo, porque vocês perderam umas sete Nossa. provas seguidas, né? Acho que a gente, perdeu, a gente só ganhou uma, a gente perdeu todas. E eu acho que nenhum de nós conseguiu nenhuma individual. É, nem, não conseguimos nenhuma individual. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente, é uma coisa que eu fico pensando ainda até hoje. Tipo, o que que aconteceu? Então, você acha que faltava organização do grupo? Você acha que o grupo não. era todo muito ruim mesmo? O que você acha? Eu acho que a Alabus La, era muito boa. Tipo, eles são muito férias em provas. Assim, a, se não todos, a maioria, assim, eles são muito bons em prova. Eu acho que é igual o Bibito falou uma vez. É, não é o que falta, da, não é o que faltava da gente, é o que sobrava lá, sabe? É, lá tinha, lá eles são muito fortes em prova. Entendi. Muito bem. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na, na Calico. Assim, à medida que você vai percebendo que a tribo não ia vencer as provas, que o barco estava afundando, e assim, isso colocava você numa situação muito difícil de ter que sobreviver até a fusão, perdendo cada vez uma pessoa. Qual que foi a sua estratégia nesse momento? Ai, sobreviver não foi difícil assim, para mim. Eu não tive dificuldade em sobreviver. Eu tive dificuldade em ter que votar sempre em alguém, assim, da tribo, porque como a gente tava, sempre estava indo na CT, sempre a gente tinha que, tipo, tava votando em alguém e eu era muito próxima das pessoas. Então eu tinha muita dificuldade é, de separar o meio que emocional do racional, assim, de ter que escolher alguém. No começo era. foi fácil, por conta que a Fernanda era, era bastante ausente. É, mas, assim, a gente tinha as pessoas que meio que sabia que a gente ia votar por ser ausente. Só que daí foi acontecendo outras coisas, né? Tipo, a gente descobrindo coisas de pessoas que falavam para todo mundo igual e, e tal. Teve uma parte do jogo que aí que a gente se juntou num grupo, num grupo, assim, num, num F5. E meio que tomamos controle, assim. A gente tinha controle da situação. Mas, na, quando a gente chegou na Merge da gente perdeu esse controle, né? Porque a gente chegou a ah. bem em minoria. Mas esse F5 era com o BG ou era com a Giovana Era com o BG. Mas vocês eliminaram ele antes de eliminar a Giovanna. Sim, foi. Acho que já pode falar né? que ele saiu, né? O porquê. Ou não... pode, pode falar, pode. Então... Ai, aconteceu tanta coisa. É muito estranho, porque acontece muita coisa muito rápido em pouco tempo. Nesse F5, a gente se dividia para procurar as, as chaves, das, as, as garrafas nas árvores. Sabe aquele twist de procurar o ídolo? Uh -huh. A gente se dividiu. É, então, assim, cada um ficou com uma parte, né? A gente teve acesso oh, às oh, pistas. Só explicar um pouquinho para quem está assistindo e não sabe da ah, Twitch. Tá. Como uhum. é que funciona a Twitch? No começo era assim, não tem mais essa. É, tinha várias árvores, var... tinha quatro sessões de 40 árvores. Conforme os eliminados fossem saindo, a gente recebia um pistas para cortar essas árvores. E cada vez ficava menos árvores para procurar. E... Só que mesmo assim, mesmo diminuindo, era bastante difícil. Uhum. De... Acho que deu... Será que deu para entender? Deu, né? sim. Sim. E daí, a gente tinham 10 garrafas que a gente tinha procurado nessas árvores. A gente explicava em uma, depois na segunda, na terceira e na quarta, para ver se encontrava uma garrafa. E no total eram 10. Então, nesse esse nosso F5, a gente se dividiu para procurar. E gente, algum, algumas pessoas começaram a encontrar, e quem não encontrava, era o BG e o Emerick. E a gente começou a suspeitar de que eles estavam escondendo garrafas. E, a gente, e também, ou, ou também outras coisas, como a um Tefão, na hora que ela saiu, ela falou algumas coisas né, sobre ele, é, assim, eu já conversei com ele e tudo mais, foi tudo, tudo mal entendido, real, tipo, foi falta de comunicação mesmo, mas na, na hora, como a gente é muito turbulenta, muita coisa, e a gente imaginou que eles estavam escondendo mesmo da gente, e daí por isso que a gente optou por, por tirar ele. Entendi. E aí depois, bom, aí depois ficou, ficou óbvio, né ficou, a, a Giovana saiu, ela era realmente o bórum da tribo, isso já estava, para quem estava de fora também, já tava, a gente já tinha lido isso desse jeito. Uhum. Mas aí ficou todo mundo curioso para saber o que, que ia acontecer quando vocês chegaram na fusão, naquele 7x4. Né? Quer dizer, vocês na Calico tinham articulações que vocês achavam que eram fortes o suficiente na Labuse, ou quando você chegou você falou assim, cara deu ruim não vai ter jeito vai esperar a esperar eu sair acho que agora. a gente na hora que a gente chegou em quatro a gente meio que sabia né que não tinha jeito <risos> tipo assim que a gente ia ter muita dificuldade o, mas assim o que a gente mais teve eu no caso mais tive dificuldade é que as pessoas eram muito fechadas elas a gente chegou elas tinham essa visão de que a gente estava fechado que tal e elas não davam abertura tipo a gente tentou eu tentei muito teve tem pessoas que não me respondiam, Tipo, mandava oi, respondeu depois de quatro dias, aí depois não respondeu mais também, sabe? Então, assim, a gente teve muita dificuldade nisso. Muita, porque eles eram fechados ainda, viam, não via como uma fase tribal. E diferente A gente era poucas pessoas, a gente acabou mesmo ficando, tipo, mais conectado. Só que eles lá, a gente sabia que não, a gente sabia que tinha gente que era bora a gente sabia disso. E mesmo assim, esses Borons não dava abertura, na, não dava uma abertura. Que beleza, hein? Será que eles estão felizes de ser o, o F6 do jogo? Será que é isso o plano dessas pessoas? Tinha um que falou isso pra mim. Falou assim: não, mas é melhor a gente chegar na F6 só com aqui mesmo, calabuse. Eu fiquei assim, ah, tá, né? A pessoa falou. Você acredita? Pra você, falou! Prefere... Não, eu ouvi ah, cada foi... coisa. Juro pra você. Ela falou assim: não, mas é melhor a gente chegar no F6 é, com a, só calabuse. Aí eu falei assim. Ah, tá bom. Tipo, assim, era uma coisa que não tinha nem como a gente querer questionar ou querer falar alguma coisa. Porque realmente... Não. Então, assim... os que respondiam, né? Porque tinha gente que nem respondia, respondia. Não. Então, quer você acha que as pessoas que são Borons da, da, da antiga Labuse sabem que são o Boron? Elas sabem que vão ser as primeiras a sair quando acabar a Calico? É, como o Matheus falou, o Matheus sabia. Quando a gente teve a fusão, ele já veio falar com a gente, né? Ele falou pra gente como é que funcionou a primeira semana, quem, votou, quem falou que ia votar e não votou junto, né, traiu, assim, os, os, votou só três pessoas. A gente sabia quem que era essa outra pessoa, né, e ele falou que votaria junto com a gente na, na hora, mas essa pessoa não falou. Eu não sei como é que ela, não sei, as pessoas, os bóruns de lá, assim, é meio visível de ver quem que é, só que eu acho que eles se sentem muito seguros... Tipo, eles, as pessoas que estão comandando lá estão andando bem. Porque eles se sentem totalmente seguros. Que não são bóruns, que, com certeza, sabe? Assim, é uma coisa louca. Então, não deu nem para você traçar uma estratégia depois que você chegou na fusão. Foi só tentar então, usar poder e tentar... Sim. É... Eu achei que a gente ia ter alguma chance. Tipo assim, eu tava disposta a me reinventar e tal, sabe? Não... Ah, tipo criar novos laços, criar novas alianças. Eu tava disposta, eu tentei com uma pessoa lá, mas eu acho que ela pessoa não confiou em mim ou alguma coisa assim. É, não sei, assim talvez quando ela sair eu pergunte para ela o que aconteceu, né? Porque antes a gente conversava, a gente conversou antes de ter a fusão, a gente conversou tipo Bem no começo do jogo, a gente começou a conversar. Mas eu acho que como... E outras pessoas também, né? Não tô, acho que três pessoas conversavam bastante comigo e que queriam jogar comigo quando tivesse a fusão. Mas quando chegou na fusão e a gente estava na minoria, uns foi porque tinha medo, assim, não sei, e outra porque, tipo assim, ela estava segura, ela não queria perder o controle da situação. Então, não, não fazia, tipo assim, para ela, não teria vantagem jogar comigo, já que a gente estava na minoria. Hum... E por que que o Mateus foi eliminado antes de acabarem os calipos? No, no seu ponto de vista. Eu acho que por conta que ele tinha medo da, da máquina do ídolo, o Bibi, ter ídolo e tipo usar que nem ele fez, né? Usou e eu acho que ele imaginou que tipo assim não usaria no Mateus, eu acho. Eu Entendi. acho que por isso que foram, foram no Matheus, eu acho que talvez na prim... é que quando teve a fusão, o Matheus ficou imune, né? Eu acho que nesse, nesse dia, eu acho que eles, eles iriam eliminar o Matheus. Eu acho, né? Não sei. Entendi. E menino, o que que tá acontecendo que tá essas chuvas de desperdício de poder na temporada? Tudo que é poder que usa vai pra latinha do lixo, assim, por água abada. Parece que vocês querem continuar alimentando a, a Ghost Island, é isso? Gente, é muito engraçado, gente do céu. Ah, mas. Ai, é tanto. A gente, quando a gente perde um ídolo assim à toa. Ah, não, é muito, muito triste. É triste. É demais. Mas é difícil também, né? Quando você tem uma, uma, uma majoritária muito fechada, é difícil também você prever o que, que vai acontecer. É. É. Sei, não tem como, menina. tipo assim. É a dor. Oi? Cortou um pouquinho. Eu conheço bem essa dor, já passei por isso. Ah, nossa senhora, é tipo assim, perdemos um ídolo, daí a gente encontra outro. Não, agora a gente vai usar certo, aí a gente perde de novo. Não dá. Os ídolos já vêm amaldiçoados, a gente não cons... E a gente já amaldiçoa mais ainda. Sim. Ah, e, e como é que você acha que se deu, então, o desenho da sua eliminação? Quer dizer, saiu o Matheus, você já imaginou que você era próxima Ou você achou que pudesse ser outra pessoa? Como é que foi? Como é que você estava sentindo? Não, eu, tá, eu não, não imaginei que eu seria a próxima. Eu, eu, acho, eu não sei se eu seria a próxima se, eu, se, se um dos dois estivesse não imunes. Não sei. É porque eu sou meio ruim de prova. Então, eu acho que talvez eles optariam eliminar um dos meninos. Os imunes foram mesmo? Só que quem? assim, Bebita e JJ. dois. Ah, os dois estavam tá... imunes? Os dois estavam imunes. Ah, sim. Por ah, ídolos. um com ídolos, deu, né? Ah, sim, Os é dois verdade. com ídolos. Estavam os dois com ídolos. Não, mas aí eles não tinham como saber, né? Que ia ser usado o ídolo neles. In... É, porque foi assim. Lá sobrou seis, né? Dois... É, seis. E a gente era um... éramos em três. A Natália usou um poder que roubava um voto nosso. Então, sete a dois. É. Ficou... Não, era cinco que eles estavam? Eu sei, assim, que ia empatar em nós três. e empatar em nós três. E a gente imaginou que eles estavam com o martelo. E eles iam escolher quem ia sair. Naquela... Na, é, a gente estava com dois ídolos, né? A, gente, a nossa esperança era ter conseguido a prova individual e conseguir imunizar um de nós. Os outros dois, né? Que sobrasse. Porque ninguém dava abertura pra gente, sabe? naquele dia ficaram bastante, assim... Ai, vamos votar junto com a gente, com a Labuso. Tipo assim, alguém da Labusa falava para os meninos. É, vamos votar junto com a gente. E não sei o quê, para você provar, não sei o quê. Sabe esse tipo de coisa assim? Fa querendo levar eles para lá. Tipo, quebrar um trio. Tipo assim, eu não vi sentido, porque assim... É... Quem tá a minoria lá eles... devia, sei lá, que queira quebrar lá, né? Tipo assim, que estão bem fortes, eu não sei. Mas não, eles queriam quebrar o trio, que já tá todo arregaçado, já tá todo... Aí estavam tentando isso naquele dia. E a gente imunizar... Antes da gente saber desse poder da Natália, a gente tinha pessoas para imunizar, né? Não seria imunizado os dois, seria eu e um deles. Só que quando a gente viu como que ia ser, que tipo assim, com certeza ia sair um de nós, aí começou a discussão, ou a gente não usa nenhum poder e tipo, deixa eles decidir qual que é, sabe? Ficou naquele negócio. Daí eu falei... Aí eu tava naquele... Como, como ninguém me dava abertura, tipo, eu via que os meninos conseguiam, eles davam abertura pros meninos. Mas pra Nossa. mim não dava. Mas agora, agora você falou talvez tivesse sido mais inteligente, né? Se você não tivesse usado nenhum poder, agora vocês iam poder imunizar os dois que sobraram, né? Mas o poder tava comigo, poderia eu sair. Ah, é verdade. E o poder tava com bibita então a gente ficou meio assim... Eu imaginei que poderia ser o Bibito ou eu. Entendeu? Uhum. O meu ídolo, eu, eu, eu protegi o JJ e o do Bibito, ele se protegeu. Eu achei Sim. que poderia, ou poderia, tipo assim, eles poderiam ir nos dois. Não sei. Ou, sabe, assim a gente fica muito confuso na hora, mas eu preferi que eles ficassem imunizados mesmo. Entendi. Então, você não se arrepende de ter usado o ídolo no, no Bibito? Não, você usou no Josemias, né? Eu, eu usei no DJ, não me arrependo, não. É, menina, é, você acha que os meninos agora, então, o DJ e o Bibito, podem ter alguma esperança a não se ganhar pro, as próximas provas? Ou é eu só acho que é sim. A... Eu acho que eles têm mais chance do que os Borons lá, da Labuzzi agora, nesse momento, né, porque como assim as pessoas lá viam nós três como um perigo, né, porque éramos em três um trio fechado não sei, tipo é... agora que estão em dois, assim, eu acho que os fortes vão tentar né, se juntar eles pra tentar para tentar tirar os bórons, porque os fortes de lá, de lá sabe que na hora que tirar os dois vão focar em quem é forte, né, em quem tá forte e, ou os bórons e é, se juntar eles para tirar os fortes. Só que assim, os Borons teve a chance deles, né? Eu não sei se os dois, tipo assim, iriam ir com eles agora, porque foi muito... So... tipo, vamos com a gente, vamos com a gente. Ninguém deu bola, ou tiveram medo, ou realmente acharam que... acreditaram que estavam seguros, mas agora eu acho que não. Agora eu acho que os Borons saem primeiro que os meninos, eu Sim, acho. E meninas, você está começando a me dar esperanças de um CT... De, de, de uma, de uma, uma um, próximos capítulos emocionantes. Ah, eu espero, viu? Eu espero, né? Vamos ver. Ainda tem muito poder? em que... jogo? Tem, né? Tem, eu acho, acho que eu vi que hoje te, é, teve um último dobrão, né? Que foi a Pedra lá. Eu, eu tava lendo. e Ainda eu tem os poderes que... que não apareceram ainda, né? É, tem poderes que não apareceu. Aí eu não sei, né? Se vai Se aparecer... Ou se, se ainda vão aparecer? Né? É, se vão aparecer ou se Eu não sei se eu posso falar isso. Ai, meu Deus, não vou falar não. Que vai que não pode? Hum. Mas você não quer falar É de sobre o poder codificado. Ah, você sabe com quem tá algum poder. Não, não, é porque assim, tem pod... tem poderes que são limitados. Então não sei se já acabou o tempo de usar ah. ou se tipo ainda tem como usar, entendeu? Eu não sei. Sim. Aqui, e, então, assim, com cuidado para não dar informação para quem está dentro do jogo ainda, você chegou no júri ontem, vocês estão começando a formar o júri, o júri, ao contrário do, do, do, do que está rolando agora, tem maioria de calicos, o que, que o júri está querendo ver? O júri está querendo ver movimento, o júri está querendo ver domínio de jogo, o júri está satisfeito com o que está vendo, como é que está essa situação? Ah, eu, na verdade, eu conversei pouco com o júri, mas o que eu vi é isso, eles estão querendo, meio assim, que todo mundo já tá pensando, tipo, talvez só sobre labus mesmo, mas eles querem ver movimento, querem ver, tipo assim, quem tentou alguma coisa, sabe, quem realmente se mostrou, assim, Tem porque que... eu não sei, Ah, como posso dizer, gente, sem falar nada de lá? não, ah. deu para entender, não, era só para dar esse sido. recado mesmo, se mexa, tipo assim, ainda dá tipo... tempo é, porque não adianta você chegar na final sem nada para contar, você não fez nada, você foi arrastado, você não tentou nada, entendeu? eu acredito que todo mundo esteja nessa vibe, assim, no júri sim, dá tempo ainda, tá no F8, quer dizer não, dá é... tempo de fazer muita coisa ainda, mas sim Bom, vamos lá, vamos lá. Gente, eu não estou torcendo contra ninguém, tá? Eu só gosto de jogo interessante para plateia, assim como vou, todo mundo gosta. <risos> que quem está dominando, está fazendo um bom trabalho. Se fizer trabalhar trabalho até o final, eu vou estar tá aqui para aplaudir. E eu também. quem vai ganhar. Eu também, porque olha... <risos> não é? Então, Lia... Gente, ao contrário dos outros coleguinhas de vocês, Dona Lia está mais do que confirmada no Encontrão. Dona Lia é um cavalo marinho rosado. Estará com a gente lá nos, no, no, no, no Encontrão e Sim. provavelmente vai ter a de tortuga, porque sempre tem quando quando a gente acaba de participar do, do Survivor e vai para o Encontrão. Sempre tem o grupo, sempre fica forte, unido e vocês vão conversar para a temporada e aí eu queria saber o que, é que vai te assombrar quando você estiver conversando sobre tortuga qual a decisão que você tomou e você se arrepende o que, é que vai te assombrar com relação ao jogo hoje eu vejo que ter tirado o bg foi uma má ideia isso vai me assombrar você quer, justificar? quer que explicar? É só... Não. ah não. Você acha que ele poderia <risos> ser útil para você depois? Sim. Tanto nas provas, né, com a gente, tanto nas provas, a gente poderia ter assim... uma chance de, de ganhar prova, da Calico ganhar uma prova? Sim. Talvez ter tirado ele foi uma má ideia. Talvez não, eu acredito que tenha sido uma má ideia. Só que assim, igual eu, eu acho que tinha na, na minha inscrição, quando eu entrei, assim, eu não... Não tenho assim esse negócio de mal de sangue, vai ficar me assombrando, ah, eu não fico pensando muito, sabe? Mas é uma coisa que a gente, que eu até conversei com ele, depois eu fiquei pensando, é, realmente poderia ter sido bem diferente. Mas eu não sei se, por exemplo, ai, como pode dizer, se a gente teria sido, assim, considerado o que é considerada a Calico hoje, sabe? Sim, não sei explicar, Sim. se você entendeu. É que eu acho que também vocês que chegaram na fusão, que foram da Calico e chegaram até a fusão, não tinha muita coisa diferente que vocês poderiam ter feito, né? vocês Sim, chegaram é... com... Muito complicada na, na fusão, né? Assim é, é realmente muito difícil reverter uma situação como a de vocês, até porque se você consegue também, você tem muita coisa para contar no final, né? E você Sim. acaba tomando um alvo por causa disso também, né? É. Bom, motivo para botar alvo em cada pessoa que ainda tá no jogo, nós temos então, vocês fiquem atentos aí. Tentem formar, né? Acho que é, é isso que todo mundo tenta, né? Formar uma final que seja mais interessante pra você, onde você tenha mais condições Sim. de defender o seu jogo, né? De defender o jogo. Bom, agora o nosso próximo quadro, Las Tortugas. Você vai falar pra mim três números de 1 a 8. Eu peguei a dica do Emerick que gente, anotei tudo aqui. Já vou até deixar do lado aqui. Gente, a tendência, a tendência. É de 1 a 8, né? Aham. Uh -huh. 2, 4... Sete. Aline, Bibito e Nath Aline, ingênua Aline, ingênua, você quer explicar ou deixar no ar? É, deixar no ar, eu acho que só isso, acho que todo mundo vai entender, ingênua o, o Bibito O Bibito, ele é focado Ele é focado em tudo, assim ele é muito focado. Só? Acho que vou falar só isso, porque de vez de colocar alvo, né? <risos> Mas, ai, ah, eu amo demais, Bibito. Beijo. E a Nath? Ah, Nath? É... Ah, eu coloquei um adjetivo que talvez só eu e ela iria entender. E também você, não sei. Mas gangster. Ela é bem gangster. Ah! Ah, eu amei! Ah! Ai, eu acho que Deus só Deus isso. Deus. Quem quiser entender, gente, vamos pro gangster todo mundo. Eu vamos... amei o do outro jogo. Muito bem, gente. Venham para o gangster para que vocês entendam o adjetivo da Natália. Ah, Eu amei, 10 de 10. Então ficamos com a Aline ingênua, Bibito focado e a Nath gangster. Muito bem. Gangster. Mas de, e... de... não é ah. de modo ruim, gente, não é. Não, Gangster é um, é um, é um ótimo aditivo, eu adorei. Eu acho que ela vai adorar também. Eu também é... acho. Bom, vamos lá. Agora a gente passa para aquele nosso momentinho de encerramento. Então, se tem alguma coisa que você acha que a gente não comentou, você pode ficar à vontade. Se não, você pode fazer as suas considerações finais mandar seu beijo para as pessoas. Deixa eu ver. Ah, eu gostei muito da plateia. De boa parte da plateia. Eu achei muito divertido. É... Eles ficam muito nervosos. Real. Eu amei. Tem algumas pessoas... Tem alguma plateia né, é que muito... faz alguns comentários que, que são ruins. Que no começo abalava bastante, porque não... ninguém é acostumado. Tipo, eles nem faziam comentários para mim, mas como eram para as pessoas que estavam assim perto de mim, eu me sentia bem mal. Tipo, real. Mas de fora o restante assim, da plateia foi... é muito legal ver a plateia. E tipo... Eu conversei até com uma pessoa da, da Labuse, né, que, que, que, eu, que eu fiquei chateada com o comentário dela, e ele, ela falou, não, de, desculpa, é que eu fiz esse comentário porque a plateia torcia muito para vocês, eu ficava com, tipo, raiva, alguma coisa assim. E eu rachei o bico, tipo, a plateia realmente consegue mexer com a gente também. É muito legal. É, e é, muito, é, é uma sensação muito imersiva, assim, né, você ter muito. plateia, você... Que, que pessoas que você nem conhece estão torcendo por você, estão querendo que você ganhe o jogo, não, né? Muito hoje legal. eu entrei num grupo do WhatsApp, um grupo assim, de reality show, né, do BBB. E daí eu falei, oi, gente, daí um menino falou: você é a Lia do VD? É, Aí eu fiquei minha... assim. sou. A é vem. muito engraçado, o tanto que, eu, assim, o tanto que acompanha, tanto que sabem. Eu, eu, assim, fiquei muito surpresa mesmo. É, você vai, você vai ver no encontrão. Que você não vai saber quem ah. é ninguém, e as pessoas. Saber quem você é. Ah, eu tô muito ansiosa demais, nossa senhora! E é. de, assim, eu, tô, eu sou muito grata, toda a moderação, é, é um jogo assim, muito bem estruturado, assim, de uma forma que eu não imaginava real, é muito legal e superou todas as minhas expectativas até mais. Assim. É, Era, legal. Acho que assim, só. Lia, obrigado pela, pelo tempinho aqui, o papo foi uma delícia. É, eu acho que você chegou realmente para fazer a diferença no mundo dos jogos. Quando você apareceu lá em Gangster, para quem não sabe, quem, quem, quem só acompanha o VD, eu também vim lá do Gangster, né? assim, eu, eu nasci um pouco nesse, nesse universo também. E ali, quando apareceu lá no Gangster, a gente já falava, meu Deus, que, que jogadora, assim, sabe? Que jogador incrível. Então, acho que você veio para somar. A gente precisa de mais meninas no mundo dos jogos, então que bom que você veio e, e veio uhum. assim para tomar mesmo como uma jogadora interessante, que traz estratégia, que, que realmente se joga como você colocou, que participa. Então continue entre nós, sim, sim. não nos abandone. Espero que você tenha ficado orgulhosa da sua trajetória em Novedê, em Tortuga. Sim, estou muito Porque... orgulhosa. Fiquei bastante. <risos> eu gostei, eu... gostei, gostei. de mim lá. É, eu acho que foi, foi, assim, você fez tudo que estava ao seu alcance, tem, tem coisas, o jogo também é um pouco sorte, né, eu acho que a configuração da tribo e tudo que aconteceu com vocês na Calico, acho que acabou dificultando um pouco o jogo, mas tirando isso, acho que a sua trajetória foi muito louvável, acho que você vai sair é, bem, assim, bem, bem tipo, com a cabeça erguida mesmo. Contra, é, de cabeça bem erguida realizada. de cabeça erguida do jogo assim. que você fez. Então, parabéns. Continua entre nós. Até o encontrão. Né? Até. E, Lia e vamos para o encontrão, mais. galera. Todo mundo de e tortuga, vamos. Venham para o encontrão. Venham ser cavalos marinhos como a Lia, que é minha filhota. E vocês que nos acompanharam até aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse chazinho. Agora a gente está chegando na reta final. Só oito pessoas. É, então, daqui a pouquinho já está chegando a final, vamos ver como é que se desenrola. Eu tenho certeza, a gente fica brincando aqui, provocando o pessoal que ainda está no jogo, mas eu tenho certeza que, independente da final que se formar, vai ser uma final de três pessoas que vão ter lutado muito, que vão ter é, feito, trilhado a trajetória, que enxergaram que era melhor para eles. eu tenho certeza que a gente vai ter uma final emocionante, e uma reta final emocionante também, que muita coisa Sim. ainda pode acontecer. Então, continuem acompanhando a gente. Um beijo para vocês e até o próximo chá com o Vinho. Tchau, tchau. Tchau.